Coisa boa, coisa linda, mais um dia. Bom ou mais ou menos, mano? O que, que vocês falam? E aí, mano? A Mumu na primeira do dia, mano? Será que eu pegar a Mumu contra trás Espera, Pera aí que eu tô pensando. Deixa eu fazer a Rona ligeira aqui pra ficar livre logo aqui de, de não ir com a Rona errada, né, mano? Tá, acho que eu vou sim. Vambora. Tá, eu já vou calar o um invade aqui, hein, mano? Acho que se essa vier aparecer por aqui, eu, eu vou sentar o um flash cabecina, nele, hein, galera? Véio. Sem medo, se liga. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Calma que eu tô motivado, velho. Eu tô motivado, família. Mentira, tô parecia, mais não! Mentira, velho. Ah! Mano, e esse nível 1, que porra é essa, velho? E eu tenho uma mania boba de, de usar todas as minhas potes nível 1, né? Eu consegui comprar uma, pelo menos. Eu não consigo apertar só uma pote, eu aperto várias, né, mano? Caramba! Mas pode dar um x que nível 1, só que eu tô sem Ignite, né, mano? Tá, vamos lá. A tá sem flash, hein, galera? Mano. Caralho, galera, olha essa bilunga, mano Nossa, pena que o Thresh tá solando, meu Lúcia <risos> Beleza, beleza, calma, calma Meu Deus, é o bagulho já tá muito ativo, velho Pera aí, pera aí <coughs> oh! Um Minion eu pegava nível 2, hein, mano Morri, nossa, ainda bem que ele errou o Grab, mano Bora que tá sem flash, paizão, bora que tá sem flash que isso, teve TP, mano. Sai, sai, sai, sai. Teve TP. Ó, oh, cancelaram o TP. Vai, filhão. Pegou. Volta, volta, volta, volta, volta, volta, tá bom, Caralho, galera. Que porra é essa, mano? Que lane fez é essa, mano? Já começamos como aqui? Pra acordar, né, filho? Caralho, galera. Olha o Amumuzinho, mano. Pega nós, mano, papo reto. Quer pagar de safado pra cima de nós, essa é aí, mano. Porra, essa o cara tá dando a cara pra nós aqui sem flash, mano. Só boa, final. Pegou? Pegou mesmo. Ah, velho. Não podia ter errado, mano. Caramba, tá aqui uma biluga meio estranha. Podia ter flashado que aí era garantido, né, mano. Se eu pegar nível 6, nós faz um v 2 Tô falando, filho. tô falando, respeito o Albumuzinho, pelo amor de Deus, aí. Que é isso aí, galera? Mas pode fazer o seguinte, ó, mano. Não pega também, ou pega? Acho que eu pego, hein, mano. Eu acho que eu solo esse cara, vocês botam fé? Vamos tentar? Vamos testar? Ah, mano, saí de riba dele, fudeu, puta que pariu. Fodeu o caralho, filho. Fudeu o caralho. Nós tá aqui, presente. Eita, fodeu. Ajuda aqui, família! Ai, velho, se eu acerta a bilunga nela, acho que eu matava. Meu ignite ia voltar. Hum, acho que a Zika já bateu o Insta, assim, mano. Olha o tanto de shutdown que nós deu, galera. Esse aqui também morre, filho. Eu já vou ignitar, mano. Esse aqui também morre. Será que eu morro por causa desse slow, mano? Tá, não morri Pera Meu Deus, morreu meu time inteiro, mano Será que foi culpa minha? E essa busca aqui, mano? Não sei se eu tô no... Que isso? Pegou essa bilunga aí? Que o Amumu tá top tier de suporte, mano Porque a galera começou a perceber que é forte, mano o, ca... o campeão tem dois stun nível 1, mano Isso é muito roubado, mano que, que tá um Do nada no mid, hein, mano? Que jogo estranho, mano. Nossa, eu não consegui dar ult nele. eu posso dar um engage aqui. Sai de perto pra ele não se curar. É só sair de perto e matar de longe, família. Isso. Será que precisava do flash? Ficar a dúvida no ar. Tá, a gente matou três. Eu vou, mano. Foda-se. Vambora, só se vive uma vez, vamos pra cima, fio. Tá, consegui colocar lá na Anathema nele, eu acho. Não consegui, porque ficou em cooldown, né? Ô, <coughs> oh, essa partida tá muito boa pra Evney, hein, mano? Porque o time dos caras é muito papel, velho. Ô, oh, o meu time é muito papel, né, mano? Ele consegue matar o e embora. O meu medo é esse jogo, é saber quem que vai ficar side, mano. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Sem medo, sem medo, velho. Sem medo, sem medo. Ah! Meu Deus, se o nosso Django não morre, era Baron, mano. Nós ganha, mano, nós ganhamos. Não tô com medo desse cara, não. Ixi, agora não sei se ganha. Deixa eu tancar a Bilunga pra ele. Consegui tancar a Bilunga? Acho que sim. Salve Marquinhos, manda salve. aquele Salve com a Rosinha, que Sudoeste. Você sabe, meu lindo, curto DMS, suas níveis, mano. TMJ menor que 3. Tamo junto. Caralho, mano. Obrigadão pela braba Quase que hein? Ai, o cara pegou minha ult, mano Eu vou segurar ele, mano, o Silas Pra ele não conseguir usufruir da minha ult na galera, mano É isso, família! É isso, galera! GG Acho que é GG Caralho Nossa, mano Na moral, eu acho que eu joguei muito essa teamfight Sem maldade, mano Acho que eu mandei bem, bem Papo reto Segurei o Silas por muito tempo Ele ficou me focando igual um idiota Voltei na Evinho legal ali Falo, também, ó. Quanto Fala Vai, um Toninho 5 mil, mano. Se você mandar 5 mil de donate, eu lanço um caimzinho na próxima, mano. Dá pra dar, não dá não, galera? 5k humilde assim. Humilde, humilde. não uma pegada mais humilde. O cara perguntou o meu preço. Oferta e procura, né, mano? Dei meu valor aí, ó. 5k faz um no dominguinho assim, um cai, hein? Na hora, na hora, tá doido? É na hora, nós lança ele na hora aí pro C, tá maluco? Ah, mano, é possível que bugou as estatísticas, eu queria ver quanto de controle de grupo eu dei, mano Ah, não buga não, estatística é agora, mano Porra, eu queria ver, mano Tá, deixa eu pular isso aqui, vamos dar a fila logo aqui pra ganhar tempo